Bom, vamos lá então? Opa. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Guida Calixto, sou servidora pública municipal em Campinas, sou militante do PT, militante sindical e também advogada. Eu coordeno toda segunda-feira essa roda de conversa aqui do CCV, que agora, em período de pandemia da Covid-19, está sendo realizada exclusivamente de forma remota, né, virtual. As nossas rodas sempre acontecem às segundas-feiras e sempre acontecia no CCV, né? Que as pessoas poderiam tanto acompanhar pela internet, pela fanpage do CCV, como também poderiam estar lá presencialmente debatendo conosco. Porém, por conta desse período, nós estamos fazendo essa roda de conversa, como sempre fazemos, de forma virtual, tá? Hoje, a gente tem a honra e o prazer de receber uma pessoa super especial para nós, que é o companheiro Paulo Mariante que vai é, conversar com a gente sobre o balanço das mobilizações antifascistas, né? Que tem acontecido aí, que já é o segundo, segundo final de semana que elas acontecem. Mas antes de eu passar para o companheiro Paulo, eu quero passar aqui alguns recadinhos iniciais, aqueles que eu sempre passo, né? Primeiro é pedir para quem for entrando na nossa live aí, que possa nos dar o um retorno sobre o som, sobre a imagem, né? Fiquem à vontade também para curtir essa live para, para compartilhar, fazer comentários, fazer perguntas que é assim que o nosso convidado der uma pausa aqui a gente vai tentar responder todas as questões que forem chegando a nós. tá bom? É, essa Live está sendo transmitida pela fanpage do CCV que é uma página no Facebook. Mas se você não é inscrito no Facebook ou quer compartilhar né, para alguém que não é inscrito no, no Facebook, tem a possibilidade também, a gente transmite no blog da tá? Então a gente faz essa retransmissão lá no blog. Blogdaguida.net.br. Ok? Bom, é, mais uma vez eu quero agradecer o Paulo Mariante. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite, Guido. Boa noite a todas as pessoas que estejam aqui conosco, acompanhando. Que bom. O Paulo Mariante é advogado, ele é militante LGBT aqui em Campinas, é militante do PT, também aqui de Campinas, é do Fórum de Defesa dos Direitos Humanos de Campinas... É isso, né, é isso. Fórum de Direitos Humanos de Campinas. Tá, ele é... Você é presidente do fórum ou você só faz parte do fórum hoje? Porque você já foi presidente do fórum, né? Na verdade... A gente também, a gente transmite no blog... Eu fui... Da... Uh... Eu fui só... Eu que... Deixa eu acertar uma coisa aqui. Eu fui, é. um, fui presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos ah, nas duas primeiras isso. gestões. Atualmente, eu sou coordenador do fórum, que o fórum tem presidência. Coordenador isso. do fórum municipal de Defesa dos de Direitos Humanos de Campinas, que é um órgão da sociedade civil, conexo ao Conselho, o Conselho está sem gestão agora, mas ele é um órgão autônomo, independente, é da sociedade civil, só movimento social. Isso, que bom. <risos> bom, é, o Paulo Mariante, conhecido muito aqui em Campinas, enfim, pela sua militância, pela sua defesa, pela sua trajetória histórica, nós, é, que, enfim, que a gente conhece, há bastante tempo, é, vai ver hoje aqui né, na nossa roda para falar sobre o balanço das mobilizações antifascistas né, e antirracistas também, que aconteceram nesse final de semana. Mas a gente precisa é, resgatar um pouquinho, muito, bem rapidinho, é, que no último domingo de maio né, já teve uma convocação é, que foi centralizada mais em São Paulo, né, na capital, onde as torcidas organizadas, principalmente né, a, assim que foi mais localizada na torcida organizada do Corinthians, né, que convocou, fez essa, essa chamada, chamando é, mobilizações contra o avanço do, do fascismo que a gente está, enfim, assistindo aí já já um período. Né? É, a gente não pode deixar de tocar que desde quando houve o golpe contra a presidenta Dilma, que a gente vem sofrendo vários retrocessos aí nas políticas. A gente sabe também que hoje essa crise da Covid-19 é uma crise que ela aprofundou, né, crise econômica, mas a gente já vinha de uma crise social há tempo, já vinha de crises políticas, a gente já vinha de uma crise, inclusive, do capital de 2008, que não foi resolvida né, e que agora se agrava nesse momento. E por conta disso, tem um setor aí que resolveu, né, resolver todas essas questões da crise com o avanço do fascismo, né, e, e os movimentos sociais têm, têm se organizado, têm se mobilizado. Apesar de São Paulo ter é, tido um destaque no último domingo de maio, a gente lembra também, né, que lá no sul, lá em Porto Alegre, né, Paulo, lá que é próxima à sua região, já havia já é, manifestações ocorrendo né, algumas semanas atrás, alguns domingos atrás também. Enfim, e hoje o Paulo está aqui conosco para fazer um balanço né, dessas mobilizações né, e para a gente debater um pouco. Muitos é, militantes nos procuraram, falando vamos ou não vamos, o que devemos fazer, qual que é a orientação, porque todo mundo sabe que a gente está numa situação extremamente difícil, né, extremamente complexa. Enfim, então, já falei demais, quero passar a palavra aqui ao nosso convidado, queridíssimo Paulo Mariante. É com você, Paulo. Bom, primeiro, na, saudar aqui a iniciativa dessa discussão, é, o quanto é importante a gente estar tá fazendo esse debate, porque a gente vive um momento muito grave no Brasil, e que exige de quem é militante de, dos direitos humanos, quem é militante de esquerda, não pode ter dúvida, hoje, do, do, do processo que a gente está vivendo e das tarefas que a gente tem. Eu falo isso porque, em primeiro lugar, eu recuperar uma questão aqui. É, hoje, a gente vê muita gente falando do enfrentamento ao fascismo. Mas é preciso lembrar que há um tempo aí, talvez não muito tempo, é, setores que disseram que em 2016 não houve golpe, né? E aí não estou me referindo a setores da direita, porque da direita eu não espero nada de bom. Né? Mas havia setores da esquerda que disseram <risos> que golpe era uma narrativa inventada pelo PT e pelos aliados do PT. Uh, isso, e infelizmente uma parte desses setores, não todos, mas uma parte, também começou a minimizar aspectos de orientação fascista no Bolsonaro e naqueles que estavam em torno dele. Eu, inclusive, fiz um exercício agora, uma meia hora antes da gente fazer o bate-papo, e fui buscar na internet artigos, eu não vou mencionar aqui os nomes, né? mas pessoas que se consideram no campo da esquerda e que diziam, não, Bolsonaro não pode ser caracterizado como fascista, se alguém tiver dúvida, eu posso até depois passar o link dos artigos. É assim, isso eu estou falando 2018, 2000, e já em 2019. Então, para ver o absurdo, né? E aí vinha, inclusive, uns, uns expedientes que eu considero assim, muito ruins, expedientes de natureza acadêmica, não é fascista porque não tem A, B e C, mais ou menos assim, não é o um pão de ló porque não tem ovo e açúcar. Então, assim, estou colocando isso porque, na verdade, é, hoje, aparentemente, a gente consegue ter no campo da esquerda uma, um consenso de que existe, né? Uma, uma ameaça de natureza fascista. Pode-se dizer, eventualmente, que ainda não temos um governo, né, um regime, aliás, no um regime fascista, mas há uma onda fascista e que o presidente é um, um aglutinador dessa onda fascista. Isso, para mim, está fora de questão. Não é só ele, obviamente, a gente tem que tomar mais cuidado. Né? O vice-presidente Mourão, é um fascista mais refinado, mas não deixa de ser um fascista também, e eles têm um bloco, né, uma articulação fascista, né, que vem fazendo o que é possível, porque, ora, na conjuntura, na, na, no jogo de forças, as forças se movimentam conforme, conforme suas possibilidades. Né? Então, outro dia eu estava em evento aí reunindo com pessoas da ONU, e aí uma das pessoas falava na área de direitos humanos e falava do funcionamento das instituições, de fato, as instituições do Brasil ainda estão funcionando. Ainda existe um Congresso, existe um Supremo, mas há evidentemente uma disputa e um tensionamento de forças e esse setor que tem sim uma orienta a função fascista, que pretende sim implantar um regime fascista no Brasil eles estão tentando esticar a corda. Então, é um jogo de força, é uma disputa colocada. Né? E que envolve, nós sabemos muito bem, não é exclusivamente o exercício dos poderes. Né? Esse é um problema também que algumas pessoas falam, bom, mas tem o executivo, legislativo, judiciário, vamos considerar, por exemplo, que o, o, o, ultra, o ultra neoliberalismo, esse projeto econômico, que significa um achatamento cada vez maior, a desigualdade no Brasil já é absurda, eles querem aumentar isso aí, achatando o salário do classe trabalhador, aumentando o desemprego, todo esse conjunto, ele já vem sendo feito com a anuência do Congresso, ou o Congresso não aprovou a reforma trabalhista, quer dizer, chamam de reforma, chamam de destruição de direito de trabalho, né? desculpa, mas chamar de reforma o que liquidou o dia de trabalho é, é muito, muito suave. Reforma previdenciária foi aprovada por esse congresso. Então, um, há um projeto econômico, um projeto da, da burguesia, um projeto da classe dominante, de aumentar a exploração, e que o fascismo é um instrumento. É um instrumento desse projeto que ele é, ele é utilizado e utilizável conforme as necessidades. Então, é muito disso que está em jogo. Agora, que existe uma, uma, uma orientação... Né? hoje, no, no governo de natureza fascista, para mim está fora de dúvida, mas eu colo quero colocar isso aqui, porque infelizmente houve durante um tempo, a gente gastou tempo de debate na esquerda sobre coisas como essas, e a gente está vendo agora, né? e eu fiz a menção a isso, porque também em relação ao golpe, né, tem gente que quer esquecer, não, não vamos esquecer, houve um golpe que derrubou uma presidenta legítima, eleita com voto popular, na sequência disso se produziu uma série de violências do ponto de vista institucional, inclusive a prisão absolutamente legal do companheiro Lula. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, que como ele tem muitas críticas ao Lula, agora a prisão foi absolutamente ilegal e cumpria objetivos, inclusive de ajudar esse fascista a ser eleito. E olha que é preciso tomar cuidado, porque também foi através do voto que um fascista chegou ao poder na Alemanha de Adolf Hitler, então as pessoas têm que ficar um pouco mais espertas, né? quando trabalham nesses elementos, não, mas foi votado, etc. tem que ter muito cuidado. Bom, feitas essa, essas considerações, o que me parece é que a gente, uh, o que vem acontecendo nessas últimas semanas é, uma, é um despertar de uma, uma um enfrentamento, uma, uma disposição de enfrentar nas ruas Uh, esse, essa onda fascista que nós vimos se colocar uh, desde jornalistas agredidos, né, na tentativa de fazer cobertura do, do, da agenda lá do, do genocida que hoje é preside, preside a República no Brasil, né, o Bolsonaro, uh, até ameaças de tipos variados. Não vamos esquecer que nós temos Débora Diniz exilada por ameaças que ela sofreu na universidade, professora universitária ameaçada possivelmente por forças conservadoras fascistas da da universidade teve que se exilar, tem um Januílis exilado, então uh, não é brincadeira o que a gente está falando e esse tipo de violência cada vez mais presente me parece que alguns setores da sociedade buscaram dar uma resposta a pandemia nos coloca de fato essa essa situação, eu por exemplo ontem queria ter ido para a praça não tenho não tenho nenhuma das condições ainda tô com 56 anos 57 só em julho então tá a idade nem nenhuma das comorbidades mas moro com quem tem e aí consultei médicos de, aliás de partidos diferentes da esquerda da esquerda assim então também me dou esse direito mas e que disseram que não era muito prudente né não era prudente e eu puxei o freio mas eu lembro que no primeiro de maio tinha todo um debate, o que a gente vai fazer? E se fez atividade virtual? Eu, pessoalmente, não sou muito simpático, né? a gente convidar a gente as pessoas que ajudaram a fazer a destruição do direito de trabalho no 1º de maio. Então, que okay, quero dizer que não vou fazer meio de campo aqui, acho que 1 de maio é da luta da classe trabalhadora, a gente tem que ter muito cuidado. não é Uma coisa a fazer uma discussão fora do 1 de maio sobre enfrentamento e unidade contra os fascistas e o que que cabe nessa unidade quanto fazes? Eu acho que esse é um debate interessante, mas no primeiro de maio não, não, mas aí nós vimos depois do primeiro de maio que teve coisas bem interessantes até, embora esse, esse tipo de é, bate-papo com gente uh, da, do, do, do, da classe dominante me deixe um pouco inquieto. Mas a gente viu em Portugal que a central, a CGTP, a central geral dos trabalhadores portugueses chamou o primeiro de maio na praça, eles respeitando o isolamento, enfileirados, era uma imagem linda no um espaço grande lá em Lisboa, muita gente, muita gente, mas todos enfileirados, respeitando, com máscara. E ontem eu recebi, né, também de um companheiro militante da esquerda, que eles chamaram um comício do Partido Comunista Português é, em protesto contra os ataques que estão acontecendo. E Portugal inclusive tem um governo lá de centro-esquerda, mas é, não sei exatamente o que está que acontecendo, não estou atualizado nisso. Eles chamaram também Alinhados, as imagens são fantásticas. Estão com um monte de bandeiras vermelhas com a foice e martelo, alinhados, e o presidente, não, não é presidente, secretário-geral, no microfone fazendo discurso, falando: não vamos aceitar, ataque tá, aos é direitos, tudo mais. Isso, eu acho, até essas experiências que foram feitas em outros lugares estimularam isso. A gente já tinha visto manifestações, inclusive antes. Da, daquela barbárie que foi feita nos Estados Unidos né, com George Floyd, mas já havia já manifestações acontecendo, inclusive na Europa, por questões de enfrentamento ao uh, ao fascismo, e me parece que o episódio nos Estados Unidos, onde também as pessoas lá, existe também pandemia, tem um problema sério, talvez aqui está ficando mais grave do que lá, mas também muito sério, e as pessoas foram às ruas. Então, me parece que isso... É, se nós já tínhamos aquele, aquela organização das torcidas, foi lindo demais, né? precisamos dizer, foi muito bonito, se aquilo já tinha acontecido e mostrou, digamos, que era possível fazer, eu acho que agora isso cresceu. Né? Cresceu, claro que a gente continua uh, na, nessa dúvida do como fazer, mas eu queria colocar duas questões aqui né, para que a vida também eh, faça aqui o nosso, nosso diálogo. Queria colocar duas questões. Uma, é, conversando ontem com os médicos, eu perguntei sobre a questão de participar ou não. É, um deles, um foi um pouco mais duro em relação a não, não, não, não, não, vai de jeito nenhum. Os outros dois falaram que, olha, se eu fosse, eu teria que tomar aqueles cuidados quase que de me descafando para a manifestação pelo fato de ter pessoas mais vulneráveis, né, onde eu moro. É, mas disseram que é possível, falando de médicos, né? médicos, né? pessoas que exercem, uma que é aposentada e está trabalhando voluntária contra o coronavírus, e outra que continua na nativa, disseram é possível, só que tem que tomar os cuidados. Por exemplo, uma coisa que, que um dos médicos comentou comigo é o seguinte, uma manifestação silenciosa vale os dois metros de distância. Se for manifestação gritando, isso tem que ter duplicado é uma coisa muito prática assim, entende que alguém vai dizer que bobagem, não? Porque quando a gente fala, a gente está <risos> emitindo e, e se eu, se eu não estou contaminado, beleza. Mas se eu tô, estou, estou tô espalhando, né, para quem está na minha volta. Mas é possível fazer. Então esse é um ponto a considerar. Isso eu estou dizendo conversando com médicos, né? Claro, toda cautela. Por exemplo, a máscara. Aí, inclusive, uma das questões que foi colocada é aquela possibilidade de que na manifestação uh, se utilize mais o visual né? e menos o grito. Alguma coisa nesse sentido. Mas há possibilidade, sim, com as cautelas. Né? Não dá para desprezar isso aí de jeito nenhum. Não dá para achar que é bobagem a máscara, mas também ela tem que ser bem utilizada. Né? Agora, tem um ponto aqui que eu queria colocar e aí, até acho que é legal, porque aí a Guida pode falar, tem certeza que ela tem muito a falar sobre isso, porque acho que nós estamos... Olha, eu, eu, eu, quando as pessoas falavam, cuidado por causa da pandemia, eu dizia, olha, esse diálogo, eu estou junto. Mas quando vem com uma conversa de, cuidado que as manifestações podem provocar os fascistas, ou, ou criar um pretexto para o Bolsonaro, o golpe, o Bolsonaro vai dar o golpe se ele achar que tem condições de dar. E essa avaliação que ele vai fazer é em cima de um monte de questões de variáveis em relação a quem que apoiaria isso, né? uh, quem que iria junto, o que que, que que haveria de risco, não é pelo fato da gente ter uma posição firme e de fazer o enfrentamento. De jeito nenhum. Né? Por isso, inclusive, que há um tempo atrás tinha uma discussão sobre o impeachment, né? o, o fórum Bolsonaro impeachment. Na BGLT, que é a entidade nacional que eu participo, a gente fez essa discussão. E tanto em relação ao Fórum Bolsonaro, quanto em relação a assinar aquele impeachment que foi assinado pelos partidos e por mais de 400 né, movimentos sociais, organizações, a gente decidiu por entender que nós não temos que é, ficar vacilantes, né, com medo. Cautela é algo plausível, mas não pode confundir cautela com medo. O medo nos aprisiona e a gente começa a ficar pensando, não, se eu der esse passo aqui, acontece aquilo. Tudo que a gente faz na vida, né, toda ação provoca reação. Agora, a gente não pode se amedrontar. Então, eu fiquei muito incomodado com algumas falas que, e alguns textos que circularam dizendo que, eh, juntando a questão da pandemia, que é uma preocupação, que é óbvio que a gente tem que ter, mas com esse medo de provocar os fascistas. Os fascistas farão o que eles acharem que tem que fazer para cumprir os objetivos deles. Nós não devemos orientar nossas ações pelo medo do fascismo. Olha, claro que também a gente tem que se organizar. Não tem, não tem nada de interessante no militante aí de direitos humanos ou de esquerda ser espancado por um grupo fascista. A gente tem que se organizar, inclusive. Duas coisas que a gente tem que pensar nesse momento. O cuidado com a pandemia, quando se realiza uma manifestação, o que precisa fazer para evitar ao máximo a contaminação e também os cuidados de segurança. Porque é uma, é uma questão. Hoje, a, a, gente, a gente fala sobre a, a questão dos fascistas, e foi mencionado aqueles 300 lá de Brasília, eu acho que tem que investigar tudo isso, mas aquilo ali aponta a iceberg. Tem muito mais grupo parlamentar organizado nesse país. Não vamos, assim, olha, não vamos achar que é aquele grupo, daquela cidadã lá, que é o, o grande... Não, isso aí tem muito mais instrumentos, mas eu eu penso que nós é, não devemos ter uma medo, nós não podemos amedrontar e dentro de todos os cuidados nós temos que tentar uh, dar as nossas respostas. A, uh, eu tive a impressão uh, vendo a, as imagens de vários lugares e a leitura de algumas pessoas, não nem tanto de avaliações políticas, mas dos, primeiro manifestações é, em boa parte organizadas uh, teve uma outra situação de, de confronto, mas são manifestações em boa parte pacíficas e o confronto que eu fiquei sabendo em São Paulo que o pessoal queria seguir numa direção e a polícia barrou. Bom, é, me desculpa, mas aí na violenta não é a manifestação, a violenta é a polícia que impede a manifestação. Tá? Cada, um, cada um tem as suas opções, tem gente que fica do lado do opressor, eu não fico. Então, não, foram manifestações organizadas, de natureza pacífica, mas com muita firmeza, dizendo não, não ao fascismo. E quando a gente fala esse não, eu acho que nós, pelo menos, que estamos no campo da esquerda, nós temos que dizer que o nosso não é o não aos ataques à democracia, mas também os ataques aos direitos como um todo. Ou a gente abriu mão de tudo. A gente acha que Previdência foi realmente por vinagre, não tem o direito do trabalho. Não, nós queremos recuperar. E até, e até, eventualmente, conquistar algo melhor. Agora, começar a achar que é unicamente é, defender um Estado democrático de direitos, se esse Estado democrático de também não garantiu os direitos da classe trabalhadora, desculpa. Não, o que, que a gente está pretendendo fazer? Então, eu queria colocar essa questão e aí ver também o assim, comentário teu, porque eu fiquei muito incomodado com esse discurso do, do medo. Achei até que a nota do PT, que saiu, acho que na quinta ou na sexta, né, Lida? Um, ajudou no seguinte sentido nós é, orientando a militância, eu preferia que fosse uma nota apoiando, mas acho que já ficou pelo menos melhor de não ficar falando do medo não, se organize tome os cuidados e participe que é legítimo, né, porque se a gente ficar em, começar a amedrontar a militância pelo amor de Deus, que esquerda é essa, né eu vou ligar o som porque eu, eu, eu desliguei porque estava ah. fazendo barulhinho então, é assim, eu, o que a gente, o, assim, a gente estava nessa dúvida, né, assim, a questão é tão complexa, né, e estava todo mundo, é, assim, primeiro é que a nossa luta nesse período todo e a nossa defesa, vendo o avanço da contaminação, a nossa defesa é o lockdown, né? A gente entende que o lockdown deveria ser... E isso é uma questão até, inclusive, contraditória para a gente pedir o lockdown dentro de um governo como esse que a gente está né, sofrendo aí, um governo como você falou, com todo esse cunho, com todos esses elementos fascistas. Isso para a gente é, é extremamente contraditório, mas por conta das condições que a gente está vivendo, enfim, por conta do avanço da doença, da contaminação, a gente não estava não, né, não vendo outra outra outra sugestão outra proposta de, de tentar avançar, é, barrar né, esse avanço aí da contaminação se não fosse o um lockdown só que assim o cara não está nem aí né assim, no, no domingo a gente no sábado já a gente amanheceu com a informação de que eles ele além de fazer tudo né que o que o governo federal tem feito aí enfim todas essas atrocidades que eles têm feito enquanto medidas sanitárias que não são nenhuma medidas sanitárias nenhuma enfim enfim ele tem dificultado cada vez mais a nossa, a nossa organização enquanto trabalhadores, as medidas sociais, as medidas, as medidas econômicas, a gente fica sabendo também que, inclusive, ele começou a manipular os dados ali, né? a, a, a retardar os dados de contaminação, os dados de morte, enfim. Né? É, eu também, eu, eu até fiz uma postagem numa, numa página do... Do Face, colocando isso. Eu coloquei que a gente tem que respeitar é, as posições individuais agora, né? As pessoas que não querem ir, que não podem ir por conta de uma... Né, que nem é o meu caso e o teu, né? Eu também ainda não cheguei nos 60. Mas é, eu moro com uma pessoa, eu estou né, isolado com a minha irmã, né? É, quando eu saio, quando eu tenho que sair, é por extrema necessidade, né? Quando eu tenho que sair, eu não estou saindo. E a minha irmã já tem uma idade que eu não posso colocar em risco a saúde dela. Ela está numa situação vulnerável. Então, assim, você tem que respeitar as especificidades das pessoas. Quem está com medo de ir, quem está com medo de descontaminar, quem tem essa questão, né, enfim, familiar de cuidar, tá a cuidado de. A cuidado de um idoso, a cuidado. Enfim, você tem que respeitar. Agora, também não dá mais para a gente. É, quem quer lutar é que não a gente, né, condenar, enfim, impedir quem quer lutar. Eu acho que a nota do PT foi, foi nesse sentido. Poderia ter sido uma nota melhor, uma nota onde, onde se dizia, né, olha, é isso, é isso, vamos respeitar as especificidades, mas quem quiser, tome os cuidados. Ela, ela, a, a nota da Gleisi, se bem que não foi na, nota do PT, né, quem assina foi só a Gleisi, mas enfim, acho que foi nota do PT. É, ela fala que, to, que tome os cuidados. Agora, não dá para a gente é, condenar quem foi fazer luta. Né? Não dá porque hoje aqui em Campinas o comércio abriu, né? E a gente viu o tanto de pessoas que estão na rua, né? É, quem está nesse período sendo obrigado a trabalhar está tá, tá sendo obrigado também a utilizar o transporte público que está reduzido e que estão assim numa situação de superlotação total. Né, dentro do, do transporte público Então, quer dizer, para trabalhar pode se contaminar Para pegar ônibus lotado pode E para fazer luta de forma organizada, com máscara Respeitando, né, tentando respeitar aí o distanciamento, não pode né? Então, assim, realmente a gente ficou numa situação é, E que não dá, né, Paulo? É, esse governo... Ele está tá dobrando a sua aposta. Cada, cada final de semana ele vem com um ritual diferente. O último é que ele veio, eu não vi como é que foi ontem, se ele fez alguma coisa. Acabei não vendo, mas no outro passado ele veio é, numa, no, numa cena aí montado num cavalo. O que é isso, gente? Quer dizer, ele não tem nenhum, como você disse, ele não tem nenhum sinal de recuo, ele só está avançando, avançando, e ele vai continuar avançando, se não, não tem uma resposta organizada, se não tem uma resposta, né, nossa, é, para barrar esse avanço, é, não tem como. Você me perguntou, eu respondi um pouco o que eu penso. Mas a fala é sua, não é minha hoje, não. Então, não, não, eu achei importante, eu, eu queria muito ouvir a gente conversa bastante, eu imaginei que fosse essa posição. Eu observei que a, a Ana Lídia comentou sobre é, a, a importância né, do, de, dessas manifestações. É... Eu vou ler para você, espera aí. Ah, vai lá, ótimo. Vocês acham que essas ações puxadas inicialmente pelas torcidas antifascistas são capazes de movimentar o PT e outros setores da esquerda que ainda estão na apatia? Qual a avaliação de vocês da ausência das direções e dos quadros do PT nas manifestações no final de semana. Realmente, ontem em São Paulo, né inclusive a gente estava falando que o Boulos fez um discurso histórico. né Mas enfim, vai, vai lá, Paulo. Bom, eu, eu penso que, é, como, como eu me coloquei como militante, eu tive uma, uma limitação para participar, e isso eu, eu respeito. Né? Acho que essas questões elas são é, relevantes. Agora, é, por exemplo, uma manifestação que tem esse sentido, eu preferia que a nota do PT fosse de apoio. Né? Apoio Sim. Né? E, e, e, sem, e, e com todos os cuidados, porque eu estou me referindo aqui a um companheiro médico que é petista, com quem eu conversei ontem, e disse é possível. Os cuidados são vários. Ele fez é uma lista. Acho que a gente precisa, inclusive, aprimorar, porque uma companheira que esteve ontem na manifestação em São Paulo ela voltou e aí num grupo de WhatsApp né, do Identidade ela relatou algumas preocupações dela super emocionada com a manifestação mas preocupada com questões desse da, da de ordem sanitária agora acho que uh, o, o PT né, precisa uh, entender que esse momento é um momento em que nós uh, temos que uh, partir para ofensiva né? não tem possibilidade de enfrentamento a esse projeto, que é um projeto de morte, né? é projeto de, de morte que está sendo implantado. A, a, agora, por exemplo, a Guida mencionou a questão dos dados, né, dos números. Uh, é evidente que o a tentativa né, do, do Bolsonaro é esconder as informações, isso é outra coisa característica de governo autoritário, né? esconder as informações, não permitir que se tenha acesso ao que de fato está acontecendo, mas é cada vez mais evidente que na marcha que nós estamos indo, o, as consequências humanas da pandemia serão terríveis. Já estão sendo, assim, mas o, há uma perspectiva de muita pior e aí o que a gente viu agora, né, com essa eh, chamada flexibilização, que na verdade é um arrombamento né, da empresa, não é flexibilização, isso pode ainda ser muito pior, muitíssimo pior. Então, no meu ponto de vista, com toda a questão dos cuidados, e aí eu queria dizer, me inspirando no que aconteceu em vários lugares do Brasil, no que os companheiros e companheiras lá, comunistas, fizeram em Portugal, e o que tem acontecido em outros lugares, né, a tentativa de fazer manifestações respeitando esse cuidado, eu penso que nós temos que ter um posicionamento de apoio, sim, né, porque isso pode ser decisivo na na empolgação do lado de lá. Né? É importante eh, observar que o fato das manifestações eh, antifascistas, anti-Bolsonaro terem crescido, tem provocado uma, uma certa... a uma... Eles estão menos eh, confiantes, eles aparentavam uma confiança, a gente podia ver nas, nas redes sociais e, e as posições. e isso a gente percebe que eles estão vendo. Calma, que tem gente disposta a lutar. Na minha opinião, a única coisa que pode refrear essa facestada, esse povo da barbárie, da política de morte, é de saber que tem gente disposta a lutar. Eu, claro, eu prefiro que o Congresso e o Supremo barrem todas as ações que eles venham a fazer. Mas, primeiro, não sei se a gente pode confiar tanto assim no Congresso e no Supremo, não, porque a maioria lá é conservadora. Não estou nem dizendo essa questão do apoio que ele está comprando a base de cargos e etc. com, com o Central. Nem estou me referindo a isso. Mas quero chamar a atenção de que ele há uma maioria conservadora, que eu volto a dizer, é a maioria conservadora que aprovou a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Então, até que ponto. Né? O, o Congresso é uma barreira e o Supremo também é uma barreira às aspirações é, autoritárias e fascistas do Bolsonaro e desse projeto de poder que ele aglutina. Então, no meu vista, a barreira real é a mobilização popular, que na, também tem que ter intensificada. De que jeito? Vamos pensar. Por exemplo, se alguém disser, olha, é, é muito perigoso uma manifestação com uma, um, um número tão grande de pessoas, a gente pode fazer descentralizado, por exemplo, se a gente pegasse aqui, ao invés de fazer todo mundo numa praça, bom para vários lugares e vamos trabalhar essa ideia. Olha, só uh, uma pessoa com megafone, com som, fala uh, para ter menos propagação. Eu respeito muito as companheiras e companheiras da saúde. Aliás, respeito que aqui em Campinas, graças a, a uma série de erros do governo municipal, do Jonas Donizete, a gente tem um número absurdo de trabalhadores afastados. Né? O Conselho Municipal de Saúde há muito tempo já vem pedindo a contratação de trabalhadores para reforçar a rede. Então, eu tenho profundo respeito, jamais seria eu a contrariar as orientações das companheiras e companheiros da saúde. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo companheiras e companheiros da saúde que afirmam que é possível organizar a manifestação com os cuidados, na minha opinião, a nossa opção tem por sim, por fazer. Né? Nós não podemos abrir mão disso, porque se a gente ficar contando que a institucionalidade vai preservar, Uh, o espaço que nós ainda temos muito limitado né? eu não, não acho uma boa opção importante que as pessoas falam sobre o é, processo do golpe tem muita gente que não, não sabe ou pelo menos não, não lembra que em 64 no primeiro momento eles deixaram o congresso funcionando aliás foi o congresso em 64 que elegeu o castelo branco é claro que aquilo ali era um absurdo mas eu digo Deputados e senadores naquela época toparam fazer uma eleição, que era uma, um simulacro de eleição, uma eleição indireta no Congresso, para botar um general para dizer que o primeiro ditador era um presidente. E depois, e quando precisar, fechavam o Congresso. Então vamos tomar cuidado, dizer as instituições estão funcionando. Muita calma nessa hora. Eu acho que a gente tem que entender que para garantir, para preservar né, o espaço que a gente conquistou até hoje, a forma mais eficaz é a mobilização popular. O jeito de fazer, maravilha, mas eu gostaria muito que o PT propusesse uma discussão da sua executiva, do seu diretório, se não se achar melhor fazê-la mais fechada, nenhum problema, temos todas que entendemos muito bem isso, mas que seja para se organizar para a luta, e organizar para a luta não é pensar em eleição, nós temos sim que garantir que tem eleição esse ano, temos que estar em eleição, mas não vamos ficar achando que só o calendário eleitoral vai salvar a nossa pele, não vai. Paulo, nós temos algumas questões aí, mas pedir para a Fabi colocar para a gente. Mas antes, assim, também falar um pouquinho, bem rapidão. É, a gente coloca aqui, é, a gente entende que é uma questão complexa, né? Ninguém está falando que é uma questão fácil, Paulinho. Boa noite, Paulinho. <risos> é, a gente entende que é uma questão muito, muito, muito, muito complexa, né? mas é, ninguém está aqui cobrando de ninguém, a gente está entendendo tanto as questões individuais como também a questão de quem quer lutar, né? Então, assim, tanto as, as, as limitações individuais, o medo, né? É isso, então, quer dizer, tem gente falando aqui comigo, ah, é, tem medo de duas coisas, o medo da contaminação, né? E o medo né? de, de fazer, enfim, do que pode vir aí em resposta ao... Dos fascistas, mas de qualquer forma a gente sabe que a rua é o nosso lugar, né? A rua é o nosso espaço. A gente não pode abrir mão dela. É óbvio que agora a gente vai ter que saber como ocupá-las, né? E não obrigar ninguém aí, enfim, nas condições que, que não podem ir individuais. A, Mari, a Ana Lídia gostou da resposta, né? E vamos então para as questões aí, pessoal. vamos ver a ah, tá, da Sônia. A Sônia fala o seguinte, dia 4 do 6, os trabalhadores uruguaianos deram um exemplo de luta organizada com todas as normas de segurança sanitária. Uma grande demonstração de capacidade de organização. Um exemplo. É isso, né? É isso que o Mariante tem, falou aqui. O Daniel Pires fala o seguinte, Mariante, boa noite, por favor, se puder comentar, Duas questões relacionadas. Um, as pautas de reivindicações. Você acha que tem que ter alguma organização, direção? Visto que a direita pode tentar capitanear com um, um projeto de direita tradicional? Né? Enfim, a gente sabe, eu acho que essa questão vem um pouco ligada ao que foi em 2013, né? E dois, a chance do PT 2015 13, né? Há chance do PT, dos outros partidos de esquerda e movimentos de esquerda ficarem para trás é, diante de um levante, diante um levante do movimento de massas nos moldes que está rolando nos Estados Unidos e no Chile? É isso, Mariante Se você quiser responder aí. Bom, fiquei feliz de ver tem companheiras, companheiros muito queridos aí na, na assistência. Né? A Wanda, além do Daniel, da Ana Lídia também, a Jaque, a Carminha, Roberto, né, companheiros da saúde estão aí, né, estão aí na luta. Eu queria é, primeiro fazer, assim, que bom que é a Sônia, obrigado, Sônia. Eu tinha mencionado em Portugal, porque me chamou a atenção, que depois do primeiro de maio, eles agora foram de novo, e de uma forma, assim, que é impressionante olha, perfilados, mas com as bandeiras vermelhas, e eles dão palavra de ordem, né? Isso, acho que no Uruguai também eles mostraram isso, é fantástico, né? Bom, a esquerda uruguaia, né? E isso é interessante, porque eles ah, tiveram uma, um revés eleitoral agora recente com a frente ampla, mas não baixaram a cabeça, né? Tem uma esquerda viva, viva na disputa e na luta, e isso é fundamental. O, o Daniel colocou duas questões, eu acho que elas são fundamentais. Uh, primeiro, a, a possibilidade de um movimento, né? É, ser dirigido né, pela direita, 2013, no meu ponto de vista, mostrou isso aí. Na minha avaliação, a gente precisa fazer uma reflexão do porquê aconteceu, porque, inclusive, no meu, no meu ponto de vista, né, o PT e os seus aliados da esquerda demoraram muito né, a tentar conversar com aquilo que estava acontecendo. Fora outras lembranças que eu tenho, desculpa, não vou deixar de lembrar, que o então ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, ofereceu falando de força nacional de segurança aqui para o então governador Alckmin. Né? Eu, sinceridade, numa situação como essa, eu iria assim como, aliás, fui. Eu participei de manifestação com bandeira vermelha, mas sabendo que tinha, uma, inclusive, uma contradição ali. Porque eu, com a minha bandeira vermelha, sabia que num governo tinha gente é, com uma hostilidade à manifestação. Agora, nessas condições, eu acho que inclusive fica muito mais fácil para a direita né, tomar conta desse tipo de movimento. A gente tem que fazer essa leitura do que aconteceu. E a impressão que eu tenho até agora é que o que tem preponderado são... É, a, a, e por isso que eu acho que é interessante a pergunta. O que, que me pareceu nessas manifestações, tanto a do outro final de semana quanto agora? Se alguém me disser que na torcida do Corinthians, que a gente conhece, Lá tem uma hegemonia é, é, burguesa, desculpa, a maioria é trabalhador proletário, entende? De, de longa data. Né? E o que eu vi, e o que, a impressão que eu tive vendo, né? porque até tinha acompanhado o nosso em né, São Paulo, ele estava com o celular quase que transmitindo ao vivo do meio da passeata. É, eu, eu não vi nada ali que tivesse a mínima afinidade né? com uma visão de direita. Mas aí me parece que, o que que a esquerda precisa fazer a esquerda precisa apoiar né propor que essas manifestações sejam é, contra o fascismo contra o racismo né porque é, isso inclusive numa discussão que a gente teve outro dia que também te envolver organismos nada ah, direito de direitos humanos da onu uma companheira falou do racismo e eu lembrei olha o racismo e o fascismo são irmãos gêmeos né Falar de um e não falar do outro é um absurdo. Né? A, a, o genocídio negro é uma coisa que vem não é de agora, né? mas é claro que um governo fascista piora as condições, ou seja, ele, ele intensifica esses mecanismos. Então, a gente tem que falar do combate ao fascismo, do enfrentamento ao fascismo, mas me parece que uma contribuição que seria importantíssima do PT, se o PT topasse ao invés de ficar olhando, se colocar não como dono da manifestação, mas como companheiro da manifestação, é dizer, vamos defender junto também nenhum direito a menos? E a retomada do que foi retirado? Vamos fazer isso? Porque o jogo está dado. Quando eu digo o jogo está dado, é no seguinte sentido. Eles conseguiram, em um certo momento, estraçalhar direitos nossos. E a gente não tem que dizer... Não temos nem dizer achar que isso está resolvido e nem jogar isso para 2022. Por favor, a luta é agora. A gente teve uma batalha perdida. A guerra é permanente. A guerra é permanente. Então, propor essas bandeiras junto, não deixando... Não, vamos botar essas e tirar. Não tira nenhuma. Aliás, eu acho que assim, as pessoas que estão aqui assistindo, não dá para discutir o enfrentamento ao capitalismo, ao fascismo, sem discutir o um enfrentamento ao, ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia, qualquer forma de opressão, à xenofobia, não dá para separar. Todas essas bandeiras têm que estar juntas. E essa é uma contribuição, a bandeira de nenhum direito a menos e de continuar a luta para recuperar aquilo que nos foi roubado por essa, por essa burguesia, por esse ultra neoliberalismo, penso que seria uma contribuição. Mas, para isso, primeiro tem que é, sair do imobilismo sair do medo, sair dessa prisão do medo, parar com esse negócio de achar que é arriscado, isso não nos leva a lugar nenhum, só nos leva a derrota, e aí se somar à manifestação, sem pretensão dirigista. Tem que reconhecer que quando massas, e massas no sentido aqui não pejorativo, porque tem muita gente lá que não tinha identidade com coletivo organizado nenhum, isso não é ruim vamos estar juntos, vamos levar nossas faixas, vamos dizer, estamos juntos aqui para fazer isso, e vamos reforçar, até para não acontecer de daqui a pouco, de novo, algum oportunista, né, uh, desses que fazem, que tem programas de televisão, que faz concerto de carro na TV, etc. E tal, não vamos <risos> deixar esse povo se aproveitar, não. Isso é uma luta importantíssima que a gente tem que valorizar. A outra questão é em relação... Ao, ao, desculpa, só a, a segunda parte ali, que era em referente a... A do Daniel, a, né? É, a do Daniel. A se própria... puder voltar do Daniel, a segunda parte, que era... Vamos ver se a Fabi coloca aí. Aí, ó. Há a chance a... do PT, dos outros partidos Daniel, de esquerda, de movimento, ficarem para trás? a chance? E, olha, é, tinha uma, uma, uma história da época da Revolução de 30, do Getúlio Vargas, uma história que falava, ó, o cavalo... Tá, passa encilhado ou monto. Então achar que vai ficar olhando e que não vai é assim, é, o tempo passou na janela, só travinha não viu, desculpa a partir dos trabalhadores, tem luta acontecendo. Se não se se não resolver, assumir uma posição, né, em relação a isso. Não se não querer dirigir, mas se somar ao que está acontecendo, se somar, estar junto a essas manifestações, o que poderá acontecer? é que isso... É, é, e o problema, na verdade, que me parece que é ruim, nesse caso, nessa, uh, nessa situação, não é o PT perder, perder a, um protagonismo, é a gente perder a possibilidade num espaço de luta de ter uma esquerda organizada presente, e de preferência, não querendo dizer que a dona do negócio, que isso é também, na minha opinião, um absurdo, não, não tem dono, né? A, a luta, é, o, o dono de quem luta, da luta, quem luta. Então, assim, está junto lá para reforçar essas reivindicações. Reivindicações de nenhum direito a menos, de retomada daquilo que foi destruído, que foi, foi atacado. Né? Isso, agora, se não fizer, cada vez mais vai perdendo. O, qual é o grande problema? Essa... Olha, eu tenho, eu vou dizer para vocês, assim, eu não tenho dúvida de que muita gente que foi para essas manifestações nesse final de semana tem algum grau de respeito ou simpatia pelo PT. Mas se o PT continuar escondidinho, né? Vai dizer, olha, sinto muito, né? Fazer o quê? Pelo visto esse não serve mais, temos que fazer outro, né? Então, bomba, não vamos uh, dar uh, de bandeja, né? Uma coisa que a gente pode. O PT tem uma história bom. de lutas, o PT se construiu nas lutas. O Partido dos Trabalhadores só chegou à presidência e pôde implantar os programas com os limites todos. A gente pode fazer um grande debate sobre isso, mas implantar aquelas, aqueles programas não foi porque tinha alguém genial, um iluminado, um, um, um filho de Deus. Não. Foi porque teve luta organizada que ajudou a fortalecer como partido com essas condições e com os movimentos sociais. Né? Durante, vê bem, 81 80-81 PT, 83 PUT, 84-85 MST. Vamos entender o processo. Agora, se a gente fica achando que a única coisa que a gente tem que fazer é se preparar, preparar, preparar para a eleição municipal 2020 e se preparar para a eleição municipal 2022, essas manifestações vão olhar e vão dizer que pena, né? Eles só servem para disputar a eleição mesmo, mas para a luta não serve mais. Eu prefiro que a gente não faça isso. Então, temos sim que fortalecer... Tem que se colocar ao lado dessas lutas, sem pretensão de dirigir, mas tem que dizer que está junto, porque, entre outras coisas, para que não aconteça de como está é, tá acontecendo, agora, frente, eu, eu sou a favor de unidade, sim, contra os fascistas. E acho que é possível ter unidade contra o fascismo, mas entender o seguinte, né, até a referência de um eh, militante de esquerda lá do que foi assassinado em 1940, que falava, marchar juntos, né, mas cada um né, no seu, na sua organização. Não tem nenhum problema de, em certas situações, a gente estar tá ao lado de alguém que a gente não tem é, identidade é, ideológica, por exemplo, na defesa dos direitos né, sociais, da questão trabalhista, para enfrentar o fascismo, mas entender que o limite é esse. O projeto que nós queremos para a sociedade não é um projeto apenas em que a gente possa votar né, e, eventualmente, poder fazer uma manifestação. A gente quer um projeto de sociedade para transformar de verdade essa sociedade, para ter direitos para todas e todos, para não ter, por exemplo, a cada dia um jovem negro assassinado, para não ter milhares de jovens negros encarcerados nessa política criminosa do Estado brasileiro. É para isso... É para isso que a gente quer impedir o avanço do fascismo, é para isso que a gente quer defender a democracia. Se for uma democracia só formal no papel, de que, que serve? É isso. Mariante, é, a gente não pode deixar de homenagear aqui <risos> o que aconteceu em Campinas, que foi a torcida da, da macaca, né? Eu, assim, é que eu não conheço o nome de todas as torcidas, mas eu sei que a Macar Comuna estava lá, os comunistas estavam lá, enfim, contra os fascistas, né? É, aqui fala, marchar separados bater juntos, é isso. é isso, isso. <risos> e, Então, é, fazer esse, esse, esse destaque, né e agradecer, aí, homenagear os pretanos né? Espero que na, na próxima, né, os bugrinos também estejam juntos, com certeza. Os bogrinos anti anti né? antifascistas, antirracistas, estejam junto conosco também, né? Adriano Bueno aí, Serponte. Está <risos> é, tá, tá, tá aí se manifestando. Enfim, agradecer principalmente a esses companheiros, né? Os, a Ponte Preta, enfim, a sua torcida que foi ontem ontem, ontem para a rua, de forma organizada, né? E a preocupação também é essa um pouco que você diz, né? Sobre a. a a repressão, né? o que pode acontecer. Porém, isso não pode nos intimidar de forma alguma. Né? Isso tem que ser um componente que a gente tem que estar obrigados a estar na rua para lutar contra o fascismo por um todo. Né? Enfim, é, será que a gente tem mais questões? A, a Ludmilla falou aí uma, uma frase interessante, É Ana Ludmilla, eu vi que eu gostei do jeito que ela falou, a frase que ela... Ah, tá, ela falou assim, ó, Perder a janela de oportunidade de combater com a unidade. É isso, né? Quando você falou aí que a gente não pode ficar é, achando que só a luta institucional, a luta eleitoral é o, é o caminho, que a gente sabe muito bem a limitação que isso é, né? Se não fosse tão limitado, a gente não teria sofrido um golpe, né? É... Ah, tá. O nome de uma das é. torcidas é Ser Ponte. É Ser Ponte, é. isso. É, mas teve é, várias lá, né? Eu vi, teve, que não era só uma que. É, mas... tem a, a Maca Comuna, tem a, o, a macacada antifascista. Né? A isso, Seton, macacada que, antifascista. E eu, eu acho que é super importante isso. E aí é uma questão interessante para se pensar. É, essas torcidas, quem dessas torcidas é burguês? Quem dessas torcidas é alguém que está ligado ao andar de cima? Não! né? Eventualmente nos clubes, nos dirigentes, a gente vai encontrar empresário, etc. e tal, mas nessa galera a, a, a história é outra, o espírito é outro, né? Eu não vou falar a palavra vibe, não o espírito é outra, é outra alma, que é uma alma de luta. Falar com gente, Gaviões da Fiel, por exemplo, é uma época tinha pessoal que era da Gaviões que estudava medicina em Cuba, naquele processo de da escola de, de medicina lá de, de Havana. Então, assim, vamos entender isso aí. Não é um clubinho, assim, no sentido de uma questão social, grupo de amigos. É gente que tem identidades políticas também. E que bom que tem. E se a gente for lembrar, antes da pandemia, né, o pessoal do Flamengo, com a homenagem a Marielle, em pleno Maracanã, olha só. E, e olha só, com toda a pressão. Porque o pessoal era revistado no estádio, Conseguiram abrir uma bandeira de homenagem a Marielle no Maracanã, com toda a vigilância policial. Então, vamos valorizar porque isso é coisa de pessoa, gente corajosa, sabe? gente que sabe né, o que quer e que sabe o que não quer. E acho que no caso que a Ana Ludmilla colocou, eu penso que é, unidade né, Ela pode ser trabalhada, e aí quando me lembraram que é o marchar separados e bater juntos, por exemplo, no caso da unidade contra o fascismo, a gente pode estabelecer com esse campo mais amplo que vai até uma parte, digamos, do que se chama centro, que né? seria eventualmente centro-direita, para a leitura de alguns, no sentido de barrar medidas é, antidemocráticas. Né? que isso inclui até setores institucionais como o Congresso Supremo. Né? Agora, é, será que a esquerda, que tem aí PT, PCdoB, PSOL, PCB, hum, Aí, eventualmente, a gente tem que avaliar o PDT e o PSB. Estou falando aqui, assim sabe, sim, não é questão de... de... É que eu acho que existe uma diferença. Ou pegar uma referência. Não, acho que tem... Vamos lá. Pegando o próprio parlamento, os partidos que se posicionaram ou na totalidade, como o PT, PCdoB, o PCdoB e o PSOL, ou em maioria, contra a reforma da Previdência. Ora, esses partidos vão ficar só na questão... Do, do, da defesa da democracia formal? Não, então, eu acho que dialogando com a Ana Ludmila, a unidade ela pode se dar num campo um pouco mais amplo contra o fascismo, no enfrentamento a essas medidas é, que estão sendo né, as ameaças e as ofensivas dos fascistas, mas a esquerda, essa esquerda que eu mencionei, ela também tem que se unificar para a defesa dessas bandeiras. A não ser que esteja abrindo mão disso, mas não pode, até porque. A gente tem visto, em escala planetária, infelizmente, nós tivemos, em vários países, quando eram governos é, de partidos com o nome de socialista ou social-democrata, perdas de, de direitos naquela lógica neoliberal. Estão né? ah, administrando o governo e a coisa vai passando. Não pode passar. Então, a gente tem que ter, entender que a nossa unidade no campo da esquerda é pela pela defesa de direitos, que a gente não pode abrir mão. E aí, nesse caso, me parece que esse campo antifascista, aspas, antifascista, assim, esse campo que é, é contra muitas das propostas, medidas antidemocráticas do Bolsonaro, não virá para a rua, possivelmente. Né? E não pela questão da pandemia, não virá se a referência for essa. Mas eu, eu me pergunto, assim a gente pode... Uh, ainda mais hoje, considerando a, o que significa fazer manifestação né, uh, de rua com toda a questão da pandemia. Eu entendo que o PT, o PCdoB, o PSOL, a CUT, a MST, as, a Intersindical, o CTB, as, as entidades e partidos do campo de esquerda, para ir para a rua, é para falar é, contra o racismo, contra o fascismo, fora Bolsonaro e pelos direitos por aquilo que é central, né? de que a gente não aceita. A gente não aceita a política de morte, mas também não aceita uma política que é uma morte mediada. Lenta. Que... A morte lenta, que é um achatamento de condições, de... na destruição do mundo do trabalho. Né? Se, se a esquerda ainda se mobiliza, né? e eu espero que se mobilize. se a esquerda se mobiliza pela defesa do mundo do trabalho, essa questão para a esquerda não pode ser uma questão menor. Né? Claro. Vamos considerar, por exemplo, aqui uh, se em algum momento a gente viu uma polarização aqui do governador do estado do, do, do Dória com o governo federal na questão da pandemia, e muitas, né, com muitas, ressalvas. Eu tenho uma, muitas ressalvas aí a essa, mas, por exemplo, é o mesmo governador aplicando uma política de arrocho contra os servidores. E o mesmo vale aqui para o prefeito de Campinas João no Então, vamos discutir bem essa questão da unidade. Unidade, mas que não coloque essas questões dos direitos, eu, eu até acho assim, para o enfrentamento ao, ao fascismo, a gente pode ter questões pontuais com esse campo mais amplo. Agora, a maior tem que ser com a esquerda para dar conta de, ao mesmo tempo, enfrentar o fascismo, mas também lutar por esses direitos que, no meu ponto de vista, a gente não pode dar como perdidos. Assim, perder uma batalha é diferente de perder a guerra. Agora, se a gente achar que aquela batalha já foi, que aquilo tudo foi para o saco, eu acho que fica difícil. Que esquerda é essa que não vai defender isso aí até o fim? Tem que ser. Exatamente, exatamente. Bom, as manifestações, até onde eu acompanhei, principalmente as manifestações, eu acompanhei mais a, a que aconteceu em Brasília, que foi, foi muito bacana, né as imagens, a organização, a participação. Tinha partidos políticos, não tinha nenhuma vedação a partidos políticos, né? Partidos que, defendiam, que defendem a, a pauta da, da classe trabalhadora, que defendem contra o desmonte do Estado, né? que defendem serviço público para a população trabalhadora, para as mulheres, enfim, para uma juventude moradora da periferia, né? Enfim, estavam lá os partidos, os movimentos sociais todos, estava bem bacana, bem bonito, bem. E as torcidas, né, lógico, que estavam lá é, apresentando toda a sua manifestação, participando e coordenando esse, esse processo. Aqui em Campinas também foi bem bacana, bem legal, e eu acho que, é, como o Paulo Mariani falou, só tem isso a crescer, né? até porque não é da nossa, do nosso DNA, vou dizer assim, ficar fora de fazer luta, então com certeza... Eu acho que os militantes de esquerda da cidade vão se somar cada vez mais, a gente vai mais ou menos respeitar a especificidade de cada um, porém, as, é, a rua é o nosso espaço de luta, né? Bom, Eu queria, queria Maria, comentar uma coisa pode falar. É, que eu, uma grande amiga fez para mim agora uma máscara, que é essa aqui, né? Ah. E a máscara é mesmo, né? Querido? Bom, e, e assim, o que eu, eu tenho utilizado, eu alterno com outras, né, mas assim, e várias vezes, pessoas me perguntando onde conseguiam, onde é que consegue uma máscara dessa, tudo. Ou seja, a, a gente expressar essa posição é importante, porque senão daqui a pouco parece que todo mundo está de acordo com esse genocida, esse psicopata, né, assassino que está na presidência da República. Desculpa essa fala aqui não é exagero retórica, é a política de morte. Há uma posição deliberada e aquela vez quando aquele cretino lá do dono do Madeiro, tomara que entre em falência, aquela desgraça, né? é, o, quando ele falou ah, vão morrer 5 mil, 7 mil pessoas e teve gente que foi muito escandalizada, mas infelizmente essa é a lógica que passa pela cabeça de setores da classe dominante. A gente tem que, isso aí é assim, é desagradável? Não, desagradável é existir essa ideia, falar que ela existe é obrigação nossa, nós temos que dizer o que está em jogo hoje nesse processo é a interrupção de uma trajetória onde o fascismo vem, ele, ele é um elemento né? eu diria que é um elemento porque na verdade o um projeto um projeto de classe que não é aqui do Brasil ele é mundial, né? toda uma questão econômica hoje empurra a, a, a crise faz com que a, que a burguesia queira ganhar mais e o ganho a mais dela é destruir é destruir é, o, o a, a capacidade do trabalho o ganho do trabalho a um ponto em que isso aí se torna assim é de fato a beira da barbárie se é que já não tá então entender isso coloca para a gente essa responsabilidade né e que eu acho que a gente não pode abrir mão como o, o PT a militância de direitos humanos. Vamos falar uma questão. Direitos humanos. Direitos humanos envolve direito à educação, para todas, para todas. Direito à saúde, para todas. Então, não é quem pode pagar, porque direito, quando envolveu poder pagar, não é uma direita, é um privilégio. Vamos entender isso. Então a gente está falando de direitos, a gente está falando de questões que dependem de mudanças muito radicais. A Constituição de 88, ela afirmou direitos, e eu respeito isso, acho que é uma conquista. Só que a transformação desses direitos, a efetivação, a transformação em realidade, dependeu sempre de outras questões que a gente não conseguiu fazer. Por exemplo, nós vamos continuar, e agora, na próxima manifestação, falar, tem uma faixa lá, taxação das grandes fortunas. vamos colocar isso aí. Isso aí, tem uns que dizem que são contra o Bolsonaro, né? e pode ser que sejam até, mas que não querem taxar grandes fortunas. Então, nós temos que colocar esse debate. Isso não unifica, mas vem cá, se a gente ficar só no que nos unifica, nesse sentido mais amplo, num sentido tão amplo assim, é capaz de alguém dizer, tudo bem, o Bolsonaro é horrível, o, o Morão é tanto. Não, para nós é o Bolsonaro, o Morão e tudo que esse projeto significa. Para nós, o fora Bolsonaro, é fora Bolsonaro, fora Morão, toda a fascistade e todo o ultra neoliberalismo. É Paulo Guedes, companheiro limitado. Todos que defendem esse projeto que compromete a grande maioria do povo, que é a classe trabalhadora, as pessoas pobres e empregadas, para que 5% da, da população do Brasil continue tendo mais de metade, 50% da riqueza. Se a gente não entendeu isso aí, a gente não entendeu nada. É o nosso papel fazer isso. O que eu espero do PT e das forças de esquerda é que assumam essa tarefa, assumam essa responsabilidade. Né? Aproveitando que a gente tinha aqui, não sei se ainda estão tá nossos companheiros da saúde, que são da esquerda, nos ajudem a ver a melhor maneira de fazer. Agora, jamais que não dá para fazer. Agora, vamos fazer as manifestações da forma mais segura, com toda a cautela cautela sanitária. E medo de fascista, jamais. Jamais. Bom, eu vou para finalizar, o pessoal está falando que tem um comentário legal para a gente ler. Vamos ler então o comentário final, é do Lucas Guimarães. O Lucas Guimarães fala o seguinte, os torcedores mostraram que querem lutar de verdade, não fazer figuração para uma política eleitoral. Vários setores, da direita à esquerda, estão atuando para refrear o hipto de luta expresso nos atos das torcidas, pipocaram manifestações e artigos contra a realização dos atos. Após os atos realizados, Tentaram transformar os atos que eram combativos em atos estéreis e figurativos. Bom, fala Maria. É, Lucas, primeiro eu queria dizer que eu tenho em pleno acordo que os, as manifestações aí, que tiveram um protagonismo muito forte das torcidas, foram manifestações extremamente politizadas. Já tinha sido no final de semana anterior. Nas, no, no estado que a gente está nesse país. Ir para a Paulista com uma faixa gritando democracia, isso é muitíssimo politizado. Ter a coragem de pôr a cara, sabendo inclusive da presença lá na Paulista dos bolsonaristas fascistas, isso é uma coragem exemplar. Eu espero, eu espero que os setores da esquerda, que é, ou fizeram essa política de terror, não vá, não vá. Isso vai provocar o Bolsonaro, que para mim é uma coisa assim, um assim, devido respeito, eu li isso aí de gente que eu tenho respeito, mas acho que é um desserviço, não ajuda. Se for para isso, melhor não falar, fique calado para não atrapalhar. Agora, acho que, infelizmente, teve esse tipo de fala, espero que isso seja reavaliado e que, a, a partir de agora, a gente consiga, no campo da esquerda partidária organizada, pensar como a gente pode ajudar a. Fortalecer não é dirigismo, não é querer dirigir, não, isso é errado, porque estar junto é quem vai dizer quem dirige. Isso é uma coisa que eu acho que a gente devia ter aprendido, porque para mim, da esquerda tá fora do PT que sempre acharam que não vamos lá, vamos, o PT já era, nós vamos dirigir. A vida mostrou que não é assim. Quem define quem dirige é a vida real. Então, aquilo que aconteceu ontem em São Paulo, tem amigos e amigas que estavam lá, alguns que são do PT, outros que não são, não são de, antipáticos ao PT, não são petistas, nem simpáticos propriamente, e disseram o seguinte, estava todo mundo lá. E aí, o que vai ficar mais forte, mais presente, é aquilo que se, se expressar. eu, conversando com as pessoas que estiveram lá, as pessoas disseram o seguinte, olha aqui, a defesa de direitos humanos, de direitos sociais, era defesa, todo mundo defenderia. Olha, então, na minha opinião, a esquerda partidária ela tem que estar junto. Não querer ser dona do movimento, não se apropriar do movimento, não querer fazer uso político-eleitoral. Agora, estar tá junto politicamente para construir a obrigação da esquerda. Então, eu queria dizer para o Lucas que eu, eu também lamento que tenha acontecido esse, esse tipo de, de debate no campo da esquerda, que a direita é óbvio. A direita poderá, inclusive, né, dizer que tem, tá com medo de ter uh, situação de violência, de alguém se machucar, mas da direita, por favor. Agora, da esquerda, no meu ponto de vista, há uma obrigação de repensar esse olhar. Eu espero que o PT e, e os partidos aliados no campo da esquerda né, uh, tomem uma outra posição a partir de agora e que a gente aposte de maneira, claro, organizada, com cuidados sanitários, mas que a gente aposte sim na intensificação dessa mobilização, entendendo a nossa responsabilidade no momento que a gente está vivendo. Ontem, uh, tem um companheiro nosso, Rodrigo Cervo, que é advogado, advogado popular, advogado pela democracia, e ele comentou, teve um policial militar que fez uma postagem, olha o absurdo disso, em plena rede social com uma, um cacetete na mão, dizendo, ah, cheguei aqui, vou procurar os antifascistas claro, é na lomba deles. Parece, tem informação efetiva, que ele foi retirado da operação, né? uh, felizmente, mas vamos entender que a fascistada não para brincadeira. Então, se a gente não mostrar que a rua é nossa, que a gente não abre mão dela, a gente vai acabar sendo derrotado de uma forma mais grave do que a gente já foi. A gente já sofreu derrotas graves. Mas isso pode chegar a um ponto onde vai ficar mais difícil, onde aí não vai dar mais para dizer ah, vamos tentar fazer uma manifestação né, com cuidado sanitário, porque já vai estar tá tudo fechado. Porque o lockdown que a gente fala, que é um cuidado sanitário, não é um fechamento político de impedimento de, de, de manifestação de expressão. É muito diferente. Agora, se nós não nos cuidarmos e o Bolsonaro continuar avançando, pode chegar nisso. E a gente já viu esse filme no Brasil, por favor, né? de, de 64 a 85, a quantidade de pessoas presas ilegalmente, torturadas, mortas, desaparecidas. Acho que a história cobra isso de nós. A história já nos mostrou o que pode acontecer. E a gente tem que entender o que, os erros que nós não podemos cometer para que isso não aconteça novamente. Bom... Valeu, Paulo Mariante. Muito obrigada pela sua participação. Você é um queridíssimo nosso, você sabe disso. Não precisa ficar repetindo, mas eu gosto de repetir. <risos> agradecer mais uma vez a sua contribuição. É dizer que o Centro Cultural, em nome do Centro Cultural, eu quero agradecer. Acho que foi um ótimo debate. Você, no, a sua contribuição é muito importante para nós. né Até porque você é um militante histórico. Enfim, é uma referência aqui em Campinas. Então... A gente não cansa de dizer que a gente está junto, né? Estamos juntos né? nessa luta, né? Okay. Bom, é... aí para encerrar, eu quero agradecer a participação das pessoas, né? quero agradecer a Sônia, o Pedro Paulo, o Marcos Roberto, a Adriana Neves, o Laíton, a Nádia, o Miguel, a Alessandra Muraro, que está sempre com a gente, a Cidinha, a Adrianinha Neves, o Hélio Ricardo, Denise Xavier, que deu uma boa noite aqui legal para gente, a Eliana Maria... Esteve também a Ana Lídia Wanda Conte, André Preta, nossa cantora maravilhosa. Carminha, esteve aqui conosco, nossa médica também maravilhosa, nossa militante histórica da saúde. Ali já Prando também, que fez várias questões aqui, colocou a sua opinião. O Erivaldo, Paulo de Oliveira, André Farinácio, Renato Manjaterra, Adriano, enfim, vários companheiras e companheiras. Não sei se eu, vou, se eu consegui falar todos, se eu não falei. Desculpa, ah, é a Carminha falando, muito bom, sem medo de fascistas, é isso, Carminha, valeu, se a Carminha falou, então tá falado, a gente, tá, a gente tá autorizado. Bom, é, agradecer também quem contribuiu, né, para que essa live ocorresse, para gente, a gente saber que isso aqui não acontece sozinho, né, então temos uma... Vários companheiros do CCV que nos que colaboram aqui, a Fabi Gonçalves, o Daniel Pires, a Rafaele, a, a Luísa Azevedo, que foi uma das que falou, olha, vamos chamar o Paulo para falar sobre esse tema, né, foi, foi proposta dela, inclusive. A Paula Viana, que sempre nos, nos ajuda nas artes, essas artes maravilhosas, esses cards maravilhosos, é tudo a Paula Viana que faz. Enfim, agradecer ao nosso pessoal que compartilha, o Adriano Bueno, que é o nosso compartilhador aqui também, a Ana Lídia, que participou também hoje aqui, a Andréia Centurião. A gente, a gente vai ter uma, uma roda de conversa sobre a situação da carreira das monitoras aqui em Campinas, uma luta histórica também nossa. E a André, uma convidada, Matilde. Enfim, pessoal, a Arlete Tavares está aqui. Ah, é a, a, a, a, a do lado de lá. Olha, a gente furou a bolha. Olha. A gente furou a bolha. A Arlet está tá aqui falando a favor do Bolsonaro. Enfim. Nossa. Gente. É. Ida. Eu olhei aqui e vi. A bem, gente furou bem... a bolha, Paulo. Isso é muito bom. Não, bem, bem rapidinho, <risos> uh, só uma questão, assim. Além de dizer que, quem sabe, um a entenda, entenda né, que o Bolsonaro é a morte. Né? se a gente não quer a morte, a gente não quer o Bolsonaro, mas isso é uma possibilidade que ela tem de entender ou não, né? mas eu queria fazer aqui uma referência importante, porque uh, aqui, a gente, se a gente for pegar nos últimos, hoje eu estava ouvindo uma lista de mulheres e homens negros, jovens, uh, assassinados nesses últimos anos, e aí me deu até uma coisa, na hora que eu lembrei, daquele caso dos meninos no Rio de Janeiro, né, que estavam comemorando, era o primeiro salário de um deles, e bateu uma coisa assim, falei, nossa, a gente quase já começa a esquecer, né? isso é coisa recente. Aí eu queria que fazer um registro. Na sexta-feira, uh, aconteceu aqui em Campinas um ato por dois meses né, do assassinato do Jordi Moura Silva. eu queria fazer esse registro porque quando aconteceu, no dia que aconteceu, nós, conforme o direito humano, fomos acionados para tentar ajudar né, felizmente, é, houve a prisão em flagrante, independente do, do, do guarda municipal ter sido solto, existe um processo agora de luta por justiça, e eles têm sido muito... muito é, é, estão mantendo essa luta, e, e fizeram esse ato na sexta-feira, também com todos os cuidados, com máscara, distanciamento, foi sexta-feira lá na comunidade né, do Ozeal Monte Cristo Aguilababeu, eu queria fazer esse registro, foi menino negro, 15 anos, Assassinado, eles estavam no momento de lazer, andando de moto, numa região que não não tinha nenhum risco para ninguém. E simplesmente que eles estavam lá, a guarda municipal chegou e praticou essa barbárie. Então, eu queria fazer esse registro em uma homenagem. A vida do Jordi não vai voltar, mas a nossa luta pode é, não só exigir a responsabilidade de quem praticou esse crime, mas o enfrentamento a essa violência policial, que agora municipal que nem polícia é, mas infelizmente na sua atuação age como se fosse e acaba praticando esse tipo de violência. Então, uma homenagem aqui a familiares, amigos do Jordi, a militância lá do que eles chamam a comunidade OMG, na OZEL, Monte Babê, porque essa luta ela é fundamental. Até para que a gente, no meio de tantas coisas, jamais se esqueça de que vidas negras importam e a gente não pode abrir o disso. É isso aí, Mariante. Valeu, hein? Valeu pela luta. Bom, então a gente vai, nós vamos concluir Incluindo aqui, então, né, agradecer, lembrar que na quarta-feira agora, a gente ah. tem uma, uma, é, uma entrevista, né, o Guida Entrevista, que é a pandemia nas periferias amazônicas, com a Jéssica e com a Raquel. Vai ser na quarta-feira, às 20 horas, na fanpage da Guida, tá? Então, eu espero vocês, que a gente possa acompanhar também essa roda, são duas companheiras é, militantes negras, enfim, lá do do Amazonas, que vai, inclusive, conversar conosco como tem sido a luta lá, né, como tem sido a organização, a militância dessas mulheres, né, que estão espalhadas por todo esse país, por todo esse mundo, fazendo luta. E que a gente também possa lembrar, não esquecer, não deixar de olhar para o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né, e também que a gente possa fazer, como o Paulo disse aqui, não só homenagear, mas nos somar, a gente tem a obrigação de nos somar as lutas aqui, né, é, inclusive por conta do que tem acontecido ano a ano, o número de jovens negros que, que têm morrido aqui. A, é, os jovens aqui, os negros, né, os negros, as negras, enfim, aqui, aqui nesse país, ou morrem, pela bala ou morrem, né, encarcerados. A gente também tem uma política, é, enfim, genocida, letal, que é a questão do encarceramento em massa. Eu gostaria muito de um dia fazer esse debate, viu, Mariana? Se você tiver uma sugestão aí de nome, gostaria muito é. de fazer. Essa política, né, genocida, né, do, do encarceramento também tem que ser lembrada. Existe uma política deliberada, racista, né, que ocorre através do encarceramento em massa. Enfim, vidas negras em Agradeço, Mariante, muito, muito, muito, né, pela sua participação, mais uma vez, e agradecer a todos e todas que ficaram até esse momento conosco nessa live, tá bom? Eu quero concluir, então, com boa noite, mais um Fora Bolsonaro, Fora Mourão, Fora o seu governo e suas políticas. Tchau, gente, boa noite.